Você sabia que ao sair de casa, ligar o seu aplicativo como você sempre costuma fazer para trabalhar? Fazer ali as suas corridinhas como você sempre costuma fazer. Ao finalizar, você pode ser preso e ainda responder por um crime que você não cometeu só porque durante aquelas corridas que você fez durante o dia, você aceitou um certo tipo de corrida que pode te prejudicar demais? quer saber do que eu estou falando então sente o dedo no botão de like aqui abaixo se inscreva e ativa o Sininho para não perder nada de novo e bora para o vídeo eu preciso primeiro te dizer uma coisa olha eu acredito que se você acompanha esse canal aqui já faz um tempinho sabe que hoje a minha fonte de renda principal vendo do dropshipping que eu desenvolvo no mercado livre, e eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, então se você não sabia, é porque você não se inscreveu aqui no canal ainda né, olha ative esse sininho para não perder nada de novo viu, então eu precisava dizer isso porque eu sim continuo trabalhando com os aplicativos, mas não com a mesma intensidade que há dois anos atrás. E com essa experiência do Mercado Livre, que eu descobri esse golpe que, meu, pode acabar com o resto do seu dia. E por incrível que pareça, esse golpe, ele é aplicado também diretamente nos motoristas de aplicativo. E ele pode sim parar na delegacia para se explicar sobre o ocorrido e possivelmente já o enquadrá lo como cúmplice do golpe e parar preso. Pois é, rapaz porque você é o único que tem vínculo a esse golpe e eu digo mais talvez você não seja preso mas você pode sim acabar com muita dor de cabeça por algo que você poderia ter evitado por isso eu estou criando esse vídeo para que você saiba desse golpe e também quem saiba assim você também ajude alguns inocentes a não cair nesse golpe já que você vai estar bem informado sobre ele né então deixa eu te explicar como funciona esse golpe em detalhes e como evitá-lo. Olha, geralmente esses golpistas eles escolhem novos vendedores que estão desapegando produtos que não precisam mais, como câmeras, celulares, videogames, jaquetas e etc. Eles costumam encontrar esses possíveis alvos em sites como o LX, esses sites que realmente desapegam produtos, porque lá eles conseguem um telefone o telefone celular né da pessoa diretamente no site porque aí eles conseguem conversar no whatsapp e ali eles começam o primeira fase do golpe. que geralmente com uma boa lábia eles falam que para negociação ser um pouco mais segura a melhor forma é fazer através do mercado livre o que realmente é verdade o site mercado livre é muito mais seguro fazer negociações lá dentro o problema é que geralmente quando eles conseguem fazer com que o, a vítima efetue o anúncio no site do Mercado Livre, eles enviam um comprovante falso para esse pessoa que não sabe muito sobre o site, porque geralmente essa pessoa está desapegando no LX, ela não tem tamanho conhecimento no Mercado Livre, e envia um comprovante falso ali no WhatsApp da vítima. E a vítima, olhando aquele comprovante, lógico, todo mundo costuma confirmar se realmente o dinheiro entrou na conta, ela olha e vê que não entrou nada. E é aí que começa a segunda fase do golpe, porque a segunda fase do golpe, se dá do estelionatário, ele fazer a seguinte proposta Olha meu amigo, encaminhe então para mim o seu e-mail E pronto, se você encaminha o seu e-mail, a merda tá feita Porque através desse e-mail, ele vai te encaminhar um e-mail se parecendo com o um oficial do Mercado Livre Igual esse que eu vou colocar aqui na tela Veja que nesse meio você consegue notar que é totalmente parecido com o do Mercado Livre tem o logo tem tudo assim parecido que realmente o comprovante de pagamento foi efetuado só que geralmente ele fala que vai ser creditado daqui 24 horas, ou até mesmo daqui duas, três, quatro horas. Só que você já tem que liberar o dinheiro para o, o vendedor e provavelmente será acreditado daqui um tempo. Só que nesse e-mail você tem que prestar sempre atenção se realmente é do site oficial ou da própria operadora da qual você está realmente efetuando a venda. Note que aqui no e-mail vai estar geralmente assim: é Mercado Livre 22 sei lá, arroba, é, maio. Não sei o que, não sei o que, não sei o que meu se tiver realmente desse jeito e não está de acordo com realmente o do Mercado Livre que geralmente é arroba é, mercadolivre.com.br ou ponto .com apenas aí você pode ficar meio inseguro porque tem coisa errada aí e você não deve enviar o produto de jeito nenhum o pior é que muitos compradores assim que são de outros sites acabam acreditando nesse e-mail pedindo que você já libere o um produto para o vendedor que daqui 2, 3, 4 horas ou 24 horas você vai receber o pagamento e por incrível que pareça tem muita gente inocente mesmo que ainda cai nesses golpes olha eu realmente não sei como mas tem muita gente que cai você mesmo pode pesquisar aqui no YouTube que tem muitas pessoas que já caíram nesse golpe e postaram a falcatrua desses meliantes aqui na rede meu é impressionante e daí o estelionatário solicita um uber 99 um aplicativo aí para que o motorista busque o produto na casa dessa pessoa que é inocente e de lá leva até o um endereço que praticamente é um endereço falso a pessoa vai estar praticamente na rua vai pegar o produto do motorista e pronto a merda como eu já disse tá feita a vítima logo mais vai perceber que caiu num golpe vai vincular os seus dados de motorista já que ele só tem os seus dados de motorista ali do aplicativo que levou o produto para o golpista e provavelmente você vai ser o único que vai ser envolvido no crime já que geralmente o selenatário utilizou todos os dados falsos, utilizou uma conta falsa e pronto. Você será acusado por um crime que você não fez. Então meu amigo, toda vez que você for levar um produto sem que o passageiro vá no carro, pergunte para ela o que, que você está levando. Se ele disser que é uma venda ou algum produto que ele efetuou através de algum site, desconfie e se falar. Que é mercado livre pronto você já sabe que é golpe e você já alerta ele sobre o possível golpe e se mesmo assim ele quiser que você leve você leva mas pelo menos a sua parte você fez você avisou a vítima que ele provavelmente vai perder aquele produto faça a sua parte que eu tenho certeza que a sua boa ação será recompensada de alguma forma futuramente beleza e aí gostou dessa informação você sabia que também existe um outro golpe que os passageiros aplicam em dinheiro diretamente no seu carro e existe uma solução muito simples para esse tipo de golpe se a pessoa falou que não tem dinheiro para pagar a corrida olha apresenta uma maquininha de cartão para que você não venha ter esse tipo tipo de dor de cabeça e eu já te digo é muito baratinho ter uma maquininha de cartão eu vou deixar aqui na descrição um link exclusivo com desconto super especial para você não perder essa oportunidade beleza Bom, esse é o vídeo de hoje eu espero ter feito o melhor para trazer um conteúdo de qualidade para você e olha só que bacana